Bom dia, Boston, bom dia, Massachusetts, bom dia todo o Brasil. Vamos começar novamente hoje mais um programa falando de marketing. Gente, é um prazer muito grande estar com vocês aqui novamente. Já é o terceiro, o terceiro programa depois das nossas férias. Né? Então é muito bom falar de marketing, poder voltar a falar de marketing com todos vocês. Estamos juntos aí. É, antes de a gente começar a falar sobre o nosso programa, antes da gente é, começar um tema que é fundamental, que é a guerra que ainda existe entre marketing e vendas nas pequenas, médias e também ainda nas grandes empresas. Vamos conversar sobre isso. Mas antes eu quero passar para vocês alguns contatos, para vocês ficarem bem à vontade, quem está assistindo agora ao vivo e quem está assistindo é, na gravação, poder ficar bem à vontade para fazer os contatos. Então vamos lá. Primeiro o e-mail Rogério Tobias @gmail.com. Segundo, vamos lá. Estou com o microfone longe aqui. Vamos buscar o microfone para mais perto para facilitar para que todo mundo veja. Isso. É, o outro é o telefone 55 31 984717711 Podem me ligar à vontade, podem fazer o, o WhatsApp, entrar pelo WhatsApp à vontade, com voz, gravação, chamada. É, o Instagram é Rogério Tobias Prof. Também. Vocês vão achar lá diversas, todos os dias. Eu coloco sempre uma informação nova, sempre alguma coisa é, sobre marketing, né? Sempre sobre marketing, é, inovações, é, ideias alguns comentários meus, algumas frases, sempre no intuito de ajudar a você, que é empresário, que é estudante, que é interessado em marketing, alguma coisa bacana, alguma coisa interessante para você. É, outra coisa, o LinkedIn também, o LinkedIn tem lá 100 artigos disponíveis para vocês, todos sobre marketing, artigos que já foram publicados no jornal Estado de Minas, aqui de Minas. Quem não tiver assinatura, Provavelmente muitos aí vocês, de vocês em Boston não têm. Eu na segunda-feira jogo o artigo no LinkedIn ou no Facebook. Tá bem, pessoal? O LinkedIn é linkedin.com, Rogério Tobias, RT Consultoria. Ok? Então é lá que nós temos o, o, os artigos para vocês. E quem quiser acompanhar direto, pode abrir aí pelo, pelo site né, do Jornal Estado de Minas. Nesse caso. Tem que ter a assinatura, tem que ter a assinatura para poder é, ter o acesso. Mas normalmente na, o, jornal sai, o artigo sai todos os domingos. Normalmente na segunda-feira eu já coloco, dispon, já disponibilizo pelo, pelo Facebook, já disponibilizo pelo LinkedIn, pelo Instagram. Então, beleza, é muito tranquilo. Agora eu quero falar de um tema que há muito tempo já queria comentar com vocês e hoje chegou o momento da gente falar. Sobre uma coisa que eu acho que, não sei se existe na empresa de vocês, eu acho que existe uma certa rixa, uma certa briguinha ou brigonas entre o que marketing pensa da vida e o que vendas pensa ali do seu dia a dia, da sua vida. Então, muitas empresas têm dificuldades de, de, de se desenvolverem, muita dificuldade de procurar de conseguirem é, melhores resultados, uma vez que vendas, muitas vezes, pensa uma coisa e marketing pensa outra. Isso é uma coisa que vem preocupando os profissionais de marketing, os estudiosos de marketing, desde a criação do marketing. Né? Ô, gente, vamos lembrar uma coisa, né? vendas existe desde lá da criação do mundo, né? desde que o um homem começou a viver em tribos, Começou a viver em conjunto, né? Que haviam lá as trocas, né? O cara pegava uma caça, trocava por uma flecha, tudo isso é, acontecia. Então, quer dizer, as vendas, né, depois veio o dinheiro, veio o sal, né? Como valendo como dinheiro, pedras, plantas, tudo valia como dinheiro. Então começou as vendas há milhares de anos. Mas o marketing começou um pouco, um pouco depois aliás, muito depois, o marketing começou nos anos 50, né? com o MacArthur, depois veio o nosso grande mestre, o professor Philip Kotler, que nos trouxe, nos brindou aí com essa atividade, que é a chamada atividade de marketing. né? Que, na verdade, pessoal, sem querer entrar em que questões teóricas, ela, o marketing é advindo da economia. Então, quer dizer, é uma, é uma coisa que podemos dizer que é nova em relação às vendas. Daí vem, um, vem essa rixa, vem essa dificuldade. E por que, que eu resolvi falar sobre isso com vocês hoje, que são empresários aí em Boston, que são empresários aí em toda Massachusetts e que são empresários aqui no Brasil, meus alunos, o pessoal todo? Por quê? Porque ainda existe, desde o início, e ainda existe essa rixa, é, não vamos nem chamar de rixa então, para não ficar tão pesado, mas existem essas discordâncias entre marketing a área de marketing da empresa e a área de vendas. Gente, nas grandes empresas, isso tem, isso tem melhorado, mas existe ainda. Por quê? Porque nas empresas grandes, elas entenderam que se continuasse tão violenta, tão forte a guerra, essa guerra entre marketing de um lado e vendas do outro, as empresas não teriam oportunidade. Porque aquelas que conseguiram vencer essa guerra, que conseguiram, não a guerra, mas que conseguiram eliminar essa guerra, fica bem claro, né? conseguiram eliminar essa guerra, elas conseguiram melhores resultados. Agora, é muito comum nas médias e pequenas empresas. O problema é que aí nos Estados Unidos e aqui no Brasil, predominam... É? grande parte do mundo, predominam as pequenas e médias empresas. As grandes empresas, ela, a gente vê, ouve falar muito delas, vê muito as marcas, as logomarcas, vê muito é, os carros na rua, mas elas são menores em relação às médias e pequenas empresas. E é, são nessas empresas que acontecem essa guerra, ainda acontece essa guerra de marketing. Eu tenho feito aí algumas, alguns estudos, algumas é, entrevistas com o pessoal, e eu percebo o pessoal da direção de, de, de empresas donos de empresas e eu ainda e vendedores vendedores e eu ainda percebo que existe não vou nem falar guerra agora vamos vamos pegar leve vamos pegar leve existe uma discordância forte entre o que vendas pensa e marketing pensa então é, não basta coexistir não basta numa empresa falar assim, ó, ah, vou fazer o seguinte. Eu tenho uma área de vendas e estou me resolvendo sozinho. Não dá mais. Não dá mais, pessoal. Por quê? Porque à medida que vendas vai vivendo sozinha, ela deixa de fazer um trabalho fundamental, que é colocar a marca, colocar o brand, né? fortalecer o brand na cabeça dos seus consumidores. Eles vão se dissipando, eles vão indo embora, porque venda só não resolve o problema nós temos que ter marketing e vendas né o que que o marketing faz eu vou explicar o funil aqui daqui a pouquinho para vocês o que que o marketing faz né marketing faz um trabalho estratégico de identificar os desejos dos clientes de identificar aquilo que os clientes é, buscam aquilo que os clientes estão é, quais são os clientes disponíveis ele faz a segmentação e deixa a bola ali na área para o pessoal de vendas fazer o marcar o gol de pênalti, vamos colocar assim, fazendo uma associação aí com o futebol. Então, nós precisamos das duas. Acontece que sempre marketing culpa vendas por um não bom resultado, e vendas culpa marketing por não ter também um bom resultado. Então fica aí essa coisinha, né? Aquele negócio do dono da bola, aquele negócio de quem é que comanda. Né? Então, é, é uma coisa que ainda existe e persiste, por isso que nós vamos falar sobre isso no nosso programa de hoje. Olha que interessante, é, Vendas acha que o marketing só sabe fazer o seguinte, só sabe fazer propaganda, quer vender os produtos aos preços mais altos, é ou não é verdade esse, esse pensamento, não que isso ocorra, mas esse pensamento, né? E, e, e marketing? É, o pessoal de vendas fala assim: ah, o pessoal de marketing não conhece o balcão, o pessoal de marketing não conhece o dia a dia, não conhece as dificuldades. E o pessoal de marketing fala outra coisa, fala o contrário. Fala, o pessoal de venda só conhece ali aquela coisa do dia a dia. Ele não sabe quais são as dificuldades do mercado ele não sabe o que, que os clientes pensam, eles vão ali com aquela ansiedade, aquela vontade de vender alguma coisa, e de qualquer ponto, quer dizer. Então, essa, essa guerra, essa dificuldade, ela continua. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu trabalhei desde novo, é, eu trabalhei desde que eu deixei de ser office boy, aqui né? né que eu fiz a maioridade, eu comecei a trabalhar direto na área de atendimento ao cliente, na área de vendas. Então eu trabalhei alguns anos na área de vendas. E deu para perceber toda a pressão que vendas recebe, que nós recebemos, para bater a meta, é? para atender os clientes, para não gerar reclamações. Então vendas vive, isso é normal, dentro de um, um processo de pressão. Tem que bater a meta, é vender, vender, vender. Como os americanos falam, fire, fire, fire, fogo, fogo, fogo, temos que vender. Então, marketing já tem uma visão diferenciada, uma visão de longo alcance, que quer estudar os clientes. E eu vou dizer daqui a pouquinho que, na verdade, ambos estão corretos, só que tem que haver uma integração de objetivos. Não pode cada um pensar uma coisa e cada um viver por si só. Essa é uma questão importante, né? Então, marketing acha que vendas é um pessoal míope, é um pessoal que só enxerga ali, próximo dos olhos, eles não conseguem enxergar a empresa como um todo. Então, quer dizer, cada um parte, olha que coisa engraçada, gente, cada um parte do seu ponto de vista e acha que o outro é errado. Isso acontece na família, isso acontece no time de futebol, isso acontece na igreja, em todos os lugares, cada um pensa, né? muitas vezes a pessoa pensa de um jeito, porque ela tem uma realidade, vive uma realidade, e a outra vive uma realidade, né? Então é importante. Outra coisa aqui que o marketing acha que venda não sabe das tendências de mercado. Então vendas não sabe é, quais são as tendências de mercado. Então ele sai fazendo ali a venda é, sem se preocupar muito em segurar o cliente, é, em, em fazer com que o cliente volte. Então esse processo é um processo complicado, né? Então Marketing acha que esse tipo de venda prejudica, né, pessoal, os resultados da empresa. Aí depois eu estava falando com vocês, que eu comecei trabalhando no atendimento. Depois eu fui trabalhar na área de marketing. Depois de muito batalhar, eu resolvi ir para a área de marketing. Aí eu fui enxergar o outro lado, né, o, o outro lado da, da, da do palco, né, o outro lado da, da coisa e fui ver. Por que que marketing exige uma coisa e, vende, e vendas entende ser outra coisa? Então há essa, essa guerra. Eu pude viver, nessa, na minha vida inteira, como profissional de marketing, quase 40 anos que eu trabalho com marketing, ah, sempre em vendas ou sempre em marketing. Sempre em vendas ou em marketing. Então eu fui mudando. Isso me deu uma visão dos dois lados. né? Por isso que eu me sinto à vontade para falar sobre essa questão. Porque realmente, vendas acham uma coisa, marketing acha outra. E... Cabe à direção da empresa, pessoal, cabe à direção da empresa administrar essa coisa, porque senão, sabe quem sai perdendo? A empresa. E pior do que isso, sabe quem sai perdendo? O cliente. Porque ele é mal atendido, ele não tem as ofertas que o marketing poderia fazer. Tudo isso em função dessa guerra que existe. né? Então, o que, é que existe, na verdade? Uma falta, pessoal, uma falta de alinhamento. Tá? Então eu tenho dois órgãos né, que, que conversam entre si, mas existem ali várias, várias barreiras, barreiras culturais, né, barreiras técnicas, que dividem isso aí. Bom, eu estou dizendo isso porque as empresas precisam, devem, é fundamental que essas empresas Resolvam esse problema. Ah, Rogério, mas esse problema, ele sempre existiu, mas cabe à empresa reduzir ao máximo possível, e é possível, tá? Tanto que você vê grandes empresas como a IBM, como Google, Coca-Cola, em que o marketing realmente tem um papel fundamental e reconhece o papel fundamental de vendas e vice-versa. E vendas reconhecem a importância do marketing. Há um processo de interação maravilhoso. Daí essas empresas serem empresas de sucesso no mundo todo e serem empresas que já duram muitos anos e vão durar muito mais, porque elas têm uma postura de integração entre marketing e vendas. Né? Então, o que, que acontece? Essa guerra prejudica a empresa. Essa guerra sempre traz para a empresa problemas. E eu quero dizer o seguinte, gente, nem sempre a direção da empresa percebe isso. E ela acaba convivendo com esse ambiente é, estranho, de estranheza entre marketing e vendas. Depois de muito tempo, fui trabalhar em marketing, como eu estava dizendo, e eu fui ver, é, eu fui enxergar, tive que fazer atividades que, que enxergava os clientes em longo prazo quem serão os clientes nos próximos três anos como é que será a, a quais serão os gostos e desejos dos clientes do futuro mas acontece que eu sabia que meu pessoal de vendas o pessoal de vendas lá da ponta estava tendo que bater meta velho isso tava tendo que bater meta então peraí, aí nós vamos enxergar o cliente do futuro ou vamos bater a meta porque senão a gente vai ser demitido sei lá vai ser vai ter a orelha puxada porque nós nós, nós não estamos de vendas batendo as metas então quer dizer essa há uma tendência para essa guerra só que cabe à competência da direção da empresa e dos próprios gestores de vendas e de marketing administrar essa coisa então eu estava dizendo no início desse nosso dessa nossa conversa que o vendas é muito mais antigo, né? milhares aí de anos, vendas já existia, sempre existiu na face da Terra, né? desde que o homem saiu das cavernas, né? E marketing começou nos anos 50. Então, quer dizer, como é que o marketing vai assumir um papel, uh, um papel de dominador da atividade, né? sendo que vendas é muito mais antigo. Então, o que, que acontecia? Tudo começou o marketing começou dentro da área de vendas. Então, você tinha lá o gerente de vendas, você tinha a, a, a equipe de vendas, eu tenho certeza que vocês já vivenciaram isso, tinha a equipe de vendas, e tinha alguém lá dentro que tinha um pensamento voltado para marketing. O que, que acontecia? Normalmente, essa pessoa tinha uma certa discrepância positiva é, em relação aos, a, a, ao pessoal de vendas, ele acabava ficando separado né, pela, pelo gestor, pelo próprio gerente de vendas, para ele fazer um trabalho de estudar, de enxergar o cliente, de buscar novos produtos, etc. Só que aí, continua, aí começou, né? então vendas, tinha o trabalho lá de vender e tinha uma pessoa na empresa pequena, lá responsável. Muitas empresas ainda não têm isso, tá? só tem a área de vendas, então elas sofrem por isso. O que, que aconteceu? A empresa foi crescendo, esse rapaz, esse cara, essa, essa, essa mulher de marketing começou a receber um assistente, mais alguém, uma pessoa para ajudar, e acabou virando um departamento de marketing, acabou virando uma área de marketing, e começou então a haver aí, né, aquela algumas algumas discordâncias de modo de pensamento, que é o grande gerador de problemas para a empresa. O marketing, como foi criado, o marketing existe exatamente para ter vendas como uma área que ela deve apoiar. Então, a, a vendas se acha é, responsável por um papel fundamental na empresa, e marketing também. Só que hoje a gente pode ver aí que os grandes, é, as grandes empresas, os grandes pensadores de marketing sabem que existe o marketing que é o todo, que é um todo, e vendas é uma parte fundamental de marketing. Nossa, como é que nós vamos fazer isso? marketing foi criado nos anos 50 e hoje as vendas estão, eu não digo subordinadas, né? mas elas estão é, recebendo orientações de marketing para elas agirem. Então o que, que acontece? Essa guerra ela é econômica e essa guerra, pessoal, ela é cultural. Vou falar primeiro da guerra cultural, o né? que eu já estou dizendo, de uma certa forma. Eu sempre fui vendedor, sempre tive meu sucesso com vendas. Para que esse negócio de marketing aí, que está agora no andar de cima, sei lá? Hein? Então, há uma, uma guerra cultural. O pessoal de vendas pensa no curto prazo, o pessoal de marketing pensa no médio e pensa no longo prazo. Opa, então começou a ter aí uma diferença, que a empresa tem que saber administrar. Então, essa guerra prejudica a empresa. Essa guerra prejudica a empresa porque divide a empresa. Porque duas coisas fundamentais, que são vendas e marketing, não atuam de mãos dadas. Então, você tem alguém puxando a corda para um lado e, de repente, alguém puxando a corda para o outro lado. Quem perde, como eu já disse, é todo mundo, é toda a empresa. Então. Quando o marketing e vendas atuam juntos, gente, vejam alguns benefícios que eu coloquei aqui para vocês. S fica melhor, ficam me melhor, def melhor, melhor definidas as métricas de vendas. Então, quer dizer, quando você senta, marketing e vendas assentam para definir os orçamentos do ano que vem, para definir de 2022, por exemplo, para definir é, os valores a serem. É, que tem que as metas serem batidas, né? como é que funciona o ciclo de venda? Né? Quanto mais vendas e marketing conversarem, mais fácil se torna vender naquela empresa, porque a gente vai cortando etapas para chegar mais rapidamente até o cliente, e isso é fundamental, e muitas empresas ainda não fazem isso. Né? Eu tenho, a gente tem feito algumas pesquisas, eu tenho pesquisado com alguns empresários, à medida que a gente vai visitando o pessoal, vai fazendo contato, e a gente percebe que há na cabeça ainda de muitos empresários, de empresas principalmente de empresas de porte médio e também empresas de porte pequeno, nas grandes também, mas não tanto, né? é, existe uma uma certa visão de que o seguinte... Pô, vendas é, mais, é, é melhor de, ser, de dar atenção, porque vendas traz resultados mais imediatos. E eu que sou dono da empresa, ou gerente, eu ah, preciso de resultados. Então, ele esquece, muitas vezes, que esses resultados de curto prazo acontecem, mas eles vão ter um limite, porque você vai ter concorrente que vai te sentar, né, que, vai, que, que vai guerrear contra você. Você tem um cliente que está mudando, e vendas não percebe isso, porque eu também já trabalhei muitos anos em venda, e eu também já fiz o seguinte, já pensei assim, ah, o negócio é o seguinte, pessoal, chamava a equipe, vamos fazer o seguinte, vamos vender, não importa como, para quem, é o seguinte, entrou, nós vamos oferecer produtos e serviços e tal. Tá certo, tem que fazer isso mesmo, mas que tal uma cabeça dividida entre vendas e marketing para todas as equipes, tanto para marketing quanto para vendas? Eu não quero aqui dar uma solução, até porque não tem uma solução muito clara sobre isso. Né? Até hoje, nós estamos em 2021, né? e isso existe, desde que foi criado o marketing, existe essa guerra entre os dois. Né? É... Então, se você trabalha junto, vendas e marketing, você tem uma entrada melhor no mercado, porque marketing faz um trabalho de propaganda, marketing faz um trabalho de publicidade, faz um trabalho de relações públicas e faz um trabalho junto com vendas. Então você tem um conjunto de, de ferramentas, não estou falando de guerra, né, gente? Você tem um conjunto de instrumentos para você atacar, entre aspas, para você atacar o mercado. Então, se eu, se eu tenho armas estratégicas, se eu tenho armas táticas, e se eu tenho vendas super motivadas, super preparadas, nós vamos conseguir bons resultados. Então, a guerra entre marketing e vendas é a pior coisa que pode acontecer nas empresas, mas é a coisa mais comum de acontecer. Por isso que vem aí uma chamada, né que eu tenho conversado com alguns empresários e tenho comentado isso com eles. Olha, se continue, depois que eu, que eu percebo que existe isso, né, o trabalho nosso tem sido mais do que... Olha para você ver, ao invés de ser treinamento, capacitação, a gente está preocupado em fazer com que duas áreas deem as mãos, que duas áreas trabalhem de maneira é, integrada. Lembrando, quando eu falo duas, duas áreas, é por causa da guerra, né? Porque, na verdade, marketing é um todo onde vendas é uma parte fundamental. Mas há uma diferença de conceito, né? aquilo que eu já comentei com vocês. Então, a guerra entre vendas e marketing, né? ela também é cultural ela, e é econômica. Por que, que ela é econômica, pessoal? Porque o seguinte, quando nós vamos sentar com o dono da empresa, mais os diretores, ou sócios, né, os gerentes, depende do tamanho da empresa, para discutir da, verba, da curta verba que nós temos, para 2022, por exemplo. Nós vamos jogar mais verba em propaganda ou vamos jogar mais verbas em vendas? Eu vou comprar mais espaço na televisão e na internet ou vou comprar carro novo para os vendedores fazerem suas vendas? ou eu vou baixar o preço aliás eu quero comentar com vocês quando eu dou os treinamentos na compra equipe de vendas eu sempre faço uma pergunta maldosa maldosa gente o que que segura vocês equipe de vendas 30 40 vendedores quando podia né o que que vocês uh, acham que dificulta as vendas de vocês gente sinceramente normalmente mais da metade levanta a mão e fala preço alto mas preço? O que acontece? Eu vou falar um pouquinho de preço nesse aspecto. O pessoal de, de marketing quer que o pessoal de vendas venda o preço. Então faz o seguinte, eu sou de vendas, vamos, vamos supor, sou por de vista de marketing, eu sou de vendas, eu quero mostrar para o cliente que aquele preço é bom para o cliente, porque o produto tem os benefícios A, B, C, D, etc. Então, senhor cliente, esse preço é bom, pode comprar. E do outro lado, o pessoal de venda, segundo o marketing, quer vender da seguinte forma, eu abaixo o preço e o senhor leva. Pelo amor de Deus, como é que você abaixa o preço? Você não pode vender por causa de um preço baixo, por causa do preço. Você tem que vender o preço, justificar que a sua geladeira, o seu celular, a, o seu serviço... O preço que você está cobrando, ele é válido. Olha que bacana. Você vende o preço. Você tem que vender o preço. E não vender por causa do preço baixo. E o que eu tenho visto, são muitas empresas, e a equipe de vendas das empresas, é, fazerem isso. Só partirem para campo, para vendas, já pensando assim, bom, eu dou um desconto e vendo. Então aí eu deixo para vocês pensando, para vocês pensarem. O que, que é mais legal? Você vender o preço, um, ou você vender porque você está baixando o preço? O que, que é mais é, inteligente do ponto de vista de marketing e de vendas? Então, essa questão ela precisa ser trabalhada. E, isso, e marketing e vendas precisam discutir isso melhor, aquele negócio. Vendas fala não, marketing deveria ganhar menos verba e... E vendas, o gerente de vendas acha que o dinheiro... Então, gente, eu já vi disputas por verbas em sala fechada de reunião que quase sai o pessoal na briga. Não, essa verba eu preciso dela porque eu preciso aumentar o número de vendedores. marketing fala, você aumenta o número de vendedores, mas seus vendedores não estão preparados para vender. Opa, eu já vi guerra, assim, violenta. Não é? Peraí, gente, só um minutinho, vamos, segura a barra e peraí, não, não, vamos conversar melhor. A diretoria está aqui, vai, é, é, é, vai discutir com vocês, vamos ouvir as propostas de vocês primeiro, antes de vocês discutirem. Que a verba tem que ir para vendas. Não, a verba tem que ir para marketing. Ah, mas marketing que vai fazendo gracinha com, com propagandas bonitas e, e eu sem vendedor lá. Eu sempre ouvi isso. Aí eu falei com vocês dessa coisa que eu pergunta que eu faço na empresa, né? E eu falei, mas por que vocês acham que o preço de vocês tem que baixar? Ah, não, porque o nosso concorrente tem preços melhores. Bacana. Aí, depois de um certo tempo, eu fui dar um treinamento numa outra empresa concorrente dessa. Depois de um certo tempo, não tem problema. E fiz a mesma pergunta. Falei, gente, o que, que dificulta a venda de vocês? Todo mundo levantou a mão, uma grande parte levantou a mão e falou, ó, oh, Rogério, é o preço. Falei, Como assim o preço? O preço do nosso concorrente é menor. Quer dizer, o preço... Tem sido uma justificativa. Fiquem de olho com a equipe de vendas de vocês. E se você é da equipe de vendas, administra isso melhor. Tá? Ah, o preço, preço, preço, preço. Então, uma coisa que eu concordo que o marketing fala, que é o seguinte, vamos vender o preço. O preço é aquele que você fala, olha, o preço desse, desse produto, desse serviço, desse carro, dessa manutenção, seja do que for, ele vale a pena por causa disso, disso, disso, disso e daquilo. Então não adianta baixar o preço e se o senhor levar um produto de, de qualidade ruim, um serviço que não complementa, etc. E eu tenho visto realmente, isso eu posso comprovar, né? eu tenho visto o pessoal é, falando muito dessa coisa, de baixar preço, não, que a gente precisa baixar o preço, se a gente, o vendedor precisa ter uma, um, uma capacidade maior de dar desconto, eu fui numa empresa ontem comprar tinta e eu, como chato né, que sou, falei, olha, eu queria um desconto aqui, vou levar, mas eu quero um desconto. A vendedora falou, olha, eu não posso dar desconto, mas o gerente pode. Eu falei, Ih, esse gerente vai demorar a chegar aqui. Esse gerente chegou na mesma hora e falou, senhor, se eu te der 5%, o senhor fica satisfeito? Eu falei, Ai, eu queria mais, mas 5% tá bom. Ele falou, perfeito, moço do caixa, pode passar com 5% de desconto. Como era uma compra de tinta, etc., de valor razoável, uh, valeu a pena, fiquei satisfeito. Então, quer dizer, isso é uma outra coisa, que isso aí está na estratégia de vendas. Isso aí, lá no plano de vendas, o pessoal é, coloca né Ó, ter uma, uma liberdade de desconto do vendedor de, sei lá, de 1% e do gerente de 3%. Ou, depende de cada empresa, de cada negócio. Então, é importante a gente ver que eu não posso vender por causa de um preço baixo. Eu tenho que vender o preço, vender um, que uma tinta por exemplo, de melhor qualidade, justifica o preço que eu estou te cobrando por ela. Fique feliz. Olha para você ver que interessante. E aí vai. Né? É, o custo de vendas, né? quando você junta marketing e vendas, o custo de venda cai. Por quê? Porque nós vamos sentar aqui e verificar o seguinte. Como é que nós podemos vender melhor a um custo menor? Hã? Então, uma preocupação de que vendas tem que ter, junto com o marketing, é como reduzir o custo de venda. Vocês já viram como é que é caro vender? É caro vender. Você tem que comprar o produto, tem que pagar os impostos do produto, você tem que guardar o produto no almoxarifado, no, no, no armazém, você tem que transportar esse produto, você tem que desembrulhar esse produto, pôr esse produto na vitrine, pôr esse produto na, na gôndola. Pelo amor tudo bem. Então tudo tem um custo. Se você trabalha de maneira inteligente junto com o marketing, né, se o marketing trabalha junto com vendas, dá para estudar né, uma possível redução de custos nisso aí. Né, comprar menos mercadorias e girar essa mercadoria, ter um sistema de controle que faz com que os, é, os fornecedores venham mais vezes trazer produtos para mim, para eu não ter que comprar grande quantidade, mas também não pode faltar. Então, tudo isso vai fazendo com que as coisas melhorem. Né? Então, a direção precisa, gente, interferir, nessa guerra. Rogério, mas como é que eu faço isso? Olha, a direção tem que chamar as duas áreas, quer dizer, na verdade é uma área só, porque você tem a direção de marketing e você tem lá, o, o voltar dentro de marketing, a área de vendas. Mas na prática, e eu trabalhei numa empresa de telecomunicações, que era assim, né? Você tinha duas diretorias uma de vendas e uma de marketing. Então, quer dizer, o tempo todo era disputando verba, disputando verba, disputando verba. Enquanto não, não, não houve a mudança de departamento, diretoria de marketing, e um departamento de vendas, outro departamento de comunicação, né, com são os instrumentos de, de marketing, não houve uma melhoria. Mas mesmo assim, continua a guerra, tá, gente? Você pode ter um diretor de marketing e um chefe de departamento de vendas, a guerra continua. Então cabe a você, cabe ao dono da empresa, chamar, chamar vendas, chamar o pessoal de marketing, equipe, e bater um papo duro, com as duas áreas e motivador também né gente nós precisamos trabalhar em conjunto vocês precisam trabalhar de forma que a coisa aconteça tá então essa é uma questão importante outro item importante né é que é o seguinte essa estrutura varia de empresa para empresa então eu, o que eu tô dizendo aqui é de uma maneira mais global né tudo que acontece é tudo que acontece numa empresa média. Mas dependendo, a sua empresa é uma empresa que depende muito do processo é, de relacionamento de vendas com os clientes. Se for, por exemplo, na, no segmento de alimentação, no segmento de varejo, o marketing e, e a força do marketing é muito poderosa. Se você trabalha numa, numa mineradora, se você trabalha numa empresa que tem poucos concorrentes, é uma situação diferente. Então não dá para a gente... É, generalizar pessoal não dá para generalizar e falar ah, não o marketing é importante da mesma forma em todas as empresas vai ter empresas que dependem profundamente do da ação de marketing e tem empresas que talvez não dependam tanto assim de um marketing em relação é, é, tendo em vista o mercado que aquela empresa está passando tá então é, o que que acontece muitas empresas né possuem uma, uma estrutura de, de, de, de marketing que faz ali um trabalho bacana e, muitas vezes, é, faz um trabalho junto com vendas. Isso é, muito, é bacana, mas pode sempre melhorar. Né? Então, é, o que, que acontece? É, existe uma guerra por, por essas verbas, existe essa guerra por, por valor, que a direção da empresa que vai distribuir essa grana é, precisa estar é, acompanhando, precisa estar ali né, discutindo isso. A missão de vendas né, não muda, mas a de marketing sim, quer dizer, o, o, o, o mundo está mudando tanto, né, pandemia, os jovens entrando no mercado, com 10, 12 anos, o menino está chegando no shopping comprando sozinho, com o cartão que os pais lhe deram, etc. Então, é, você tem aí, é, mudanças constantes no marketing da sua empresa. Mas vendas é a mesma coisa. Vendas é um negócio engraçado, porque também já vivi vendas e, e também se sofri muito. Né? Até hoje, essas manchas, essas marcas aqui de velhice são muito das vendas e do marketing também, mas vendas é um negócio que a gente vê, vem lá do coração, aquela chama que vem do coração. Então, vendas tem que ter motivação, tem que ter os recursos necessários e isso é fundamental. Né? então é, é, é fundamental, agora vendas é o seguinte, uma coisa quando você começa a trabalhar com vendas, e vocês sabem disso, você que lida com vendas aí, e com marketing também, que é bater meta, quando você começa no dia 1 de, agora de setembro, você fechou a meta agora no final de agosto, 31 de agosto, fechou a meta de, de, de, de vendas, quando 6 horas fechou a meta, aí, nos, aí em Boston, nos Estados Unidos, você vai para casa, descansa e já chega em casa pensando assim, Pô, amanhã eu vou ter que começar a bater aquela nova meta definida para o mês de setembro pela direção. E já começa a pensar nos clientes, é ou não é? Ninguém dorme tranquilo. A área de vendas é uma área que você todos os dias acorda com uma missão super forte de ter que vender, ter que bater aquela meta. Então, essa é a função. O que, que acontece? Você quer os melhores produtos, você não quer que falte produtos? Né? Você não quer que na, os produtos que você vai oferecer aos clientes é, não estejam disponíveis para você poder oferecer? E tem uma coisa interessante que marketing fala, que é o seguinte, ah, mas vendas só quer vender produto de, de, de, de, de baixo ganho, porque aí ele bate a meta vendendo produtos mais baratos. E marketing acha, peraí, eu quero que você venda os produtos de maior ganho, porque aí a empresa o marketing bate o, o o a meta financeira da do, do resultado então quer dizer até nisso existe a guerra aí né a gente está falando de guerra hoje é muito nesse sentido né então marketing é sempre questionado marketing é sempre questionado exemplo, houve uma crise a crise agora da pandemia a crise de algum de qualquer fator econômico nos Estados Unidos que aconteceu então Aí tem um problema que o pessoal de marketing é que vai sofrer. Toda vez que existe uma crise, toda vez que a empresa precisa tomar algumas medidas de redução de custos, normalmente marketing é que sofre. Por quê? O que, é que o dono da empresa pensa? O que, é que ele pensa? Ele vai pensar o seguinte, entre marketing que pensa no futuro e vendas que trabalha todos os dias garantindo o meu fluxo de caixa, eu prefiro manter a equipe de vendas toda e reduzir a equipe de marketing. Outro motivo também para essa chateação, para essa guerra aí que existe entre marketing e vendas. Então, é engraçado porque trabalhar sei lá, um ano ou dois anos no departamento de vendas, na área de vendas, tendo que bater meta, tendo que orientar o pessoal, treinar o pessoal, é, enfrentar os clientes, passar perrengue por causa de, de, de, de. já são dia, sei lá, 25, 26, como hoje, ó, 25. A essa hora, aí em Boston e aqui no Brasil, todo mundo de vendas já está com o coração nas mãos. Por quê? E você tem cinco dias, se você quiser incluir hoje, para você bater a meta. E se você não bater a meta? Ah, então, essa, essa é uma, uma questão que é fundamental. Então, é uma batalha terrível né? é quando o pessoal de vendas precisa de recursos. Ah, eu preciso de mais vendedores. Eu preciso de trocar o carro do pessoal que viaja. Ainda existe né? o pessoal que vende pra, de B2B, né? empresa para empresa e tal. Aí, o que, que acontece? Quem distribui as verbas na, nas empresas, nas empresas grandes, principalmente, é o departamento de marketing que vai pegar a verba e vai distribuir, vai dar essa verba para o pessoal de vendas. E vendas falando, não é só isso que eu tenho que receber, eu preciso de muito mais. Então começa aí, sabe o que, que acontece? Eu já vi acontecer, e você também já deve ter visto, o pessoal de vendas vai direto lá no diretor financeiro. É. Aí acabou, aí começa a crise. Marketing fica sabendo que vendas está conversando com a diretoria de finanças para conseguir mais verbas e o pessoal do marketing se vê hierarquicamente é, traído. Então esse é outro ponto gerador de guerra entre marketing e vendas. Então algumas empresas já já tra, já trabalham isso de maneira mais interessante. Por exemplo, a Coca-Cola é uma empresa que é regida Toda empresa é regida por uma mentalidade de marketing. Lá não tem um departamento de marketing, até tem um departamento de marketing, mas a direção da empresa mundial, acho que é em Atlanta, nos né? Estados Unidos, ela já pensa com a cabeça de marketing e também sabe da necessidade de bater metas. Então, qual é o nível mais inteligente nesse processo de guerra? É que todo mundo, o pessoal de vendas, tenha metade da cabeça voltada para marketing e a metade da cabeça voltada para vendas. O departamento de marketing tenha uma mentalidade de marketing, mas reconheça as necessidades de vendas. E a direção faça, tome as suas decisões baseadas no cliente. Por isso que a Coca-Cola, você vai em qualquer canto do mundo aí, qualquer final de, de estrada aí né, nos Estados Unidos, aí em Massachusetts, você vai achar a Coca-Cola. Até aqui no Brasil. um dia eu estava viajando para o interior, eu gosto muito de ir para o interior, para longe e tal, uma montanha, um riacho e tal. Aí vimos lá um boteco, uma beira de estrada, falei, pô, estou com sede. Vamos parar aqui, paramos. Tinha Coca-Cola. Na verdade, a distribuição da Coca-Cola faz parte de uma estratégia maravilhosa, maravilhosa de, de sustentação mercadológica e de vendas e de distribuição. Porque marketing hoje, gente, é, eu não, não falei muito aqui sobre isso aqui hoje, e vou falar mais nos, nos próximos programas, é fundamental que a distribuição facilite o processo de vendas. Então, a distribuição hoje também é uma função que o marketing tem que planejar facilita, para facilitar o trabalho de vendas. Isso está acontecendo de maneira brilhante com, com a FedEx a, a americana, uma das maiores empresas do mundo, que já vai abrir, inclusive, aeroportos, se já não tem aeroportos aí nos Estados Unidos, só para atender a sua demanda. É, algumas empresas, como a, a Walmart, quer dizer, então o processo de distribuição ele é hoje determinante para o sucesso das empresas. Né? Então, é, o marketing prefere produtos é, de grande margem. Então, é aquilo que eu comentei com vocês. O marketing prefere vender produtos de grande margem. Mas, na verdade, nós temos que entender que nós temos que vender produtos de grande margem, né? de margem média e de margem pequena. Por quê? Porque o cliente precisa dos determinados produtos desses produtos, e eu preciso trabalhar essa questão. Rogério, você está falando aí, está falando, mas, então, faz uma síntese para a gente, como é, que, como é que é esse negócio? Então, você tem situações é, de relacionamento de marketing e vendas, dessa guerra aí, que são situações indefinidas, e muitas vezes o dono da empresa, os gestores, nem sabem que existe, ou que seja uma coisa grave, a, a guerra entre marketing e vendas. Então você tem aí situações indefinidas. Você tem uma situação em que marketing e vendas sabem os seus espaços, que é uma situação definida. Né? Marketing é uma coisa, vendas é outra, o que não é tão bom assim não, mas é melhor do que a gente nem saber, a direção da empresa, nem saber que existe é, uma guerra. Existe uma guerra, faz o seguinte, se você cumpre o seu papel, que é fundamental, marketing e você cumpre o seu papel vendas que é fundamental existe um outro um outro ponto que eu acho mais é, adiantado mais interessante que é o alinhamento ó marketing ajuda vendas e vendas ajuda o marketing tá vamos trabalhar em conjunto vamos quando você precisar de alguma coisa você me chama quando eu precisar de alguma coisa eu te chamo vamos andar de mãos juntas esse é uma forma interessante que é o alinhado. E existe uma coisa melhor ainda, melhor ainda para gerar resultados, que é o marketing integrado com vendas, integrado, ambos como, como ocorre nas empresas que eu comentei com vocês, nas grandes empresas e em algumas empresas, claro, né, gente, de porte médio, que de porte médio que é, já assumiram, já adotaram uma nova postura empresarial. E isso é fundamental. Então o que que acontece? Nós temos aí o marketing essa relação indefinido, definido, temos essa relação de alinhamento e essa relação de integração, o marketing integrado, que é o marketing funcionando é, redondinho, como diz o pessoal, né, de maneira de mãos dadas, funcionando de maneira adequada, da melhor maneira possível, um ajudando o outro. Então, o que, que acontece? Então, vamos fazer, vamos pintar aqui eh, esse quadro. Você tem aí na sua empresa, empresa de porte pequeno, você é o dono da empresa. Então, você é o homem de marketing. E você é o homem de vendas. Então, na sua cabeça, coloque ali, eu preciso ter uma mentalidade de marketing para o meu negócio, para o serviço que eu presto. Tá? Se for uma pessoa só, duas, três. E eu preciso ter a cabeça... Né, voltada para conseguir resultados de vendas. Então, essa é a melhor forma. Então, não tem assim, ah, eu sou o dono da empresa sozinho, então eu vou trabalhar só com vendas, esse negócio de marketing não é comigo. É sim, você pode estudar, você pode ler, você pode é, levar a sua cabeça, a sua mente, para uma visão de médio e longo prazo, para que sua empresa tenha, é, você pense na sua empresa como sendo alguma coisa que vai levar... A, a, os resultados para um bom resultado nos próximos um, dois, três anos. Se você tem uma empresa um pouco maior, que você já tem ali uma gerência de vendas, uma equipe de vendas, né e se você não puder admitir um especialista, um profissional de, de marketing, seja você esse profissional. Então você pode conhecer algumas técnicas, sei lá, faça um curso aí, hoje em dia está muito fácil, né? Conhecer algumas técnicas de, de marketing, para que você já coloque alguma coisa, você já plante na cabeça da sua equipe de vendas algumas, alguma coisa, alguma mentalidade, já comece a plantar ali uma muda da mentalidade de marketing. Ó, oh, equipe de vendas, vamos trabalhar juntos nesse aspecto, vamos, vamos é, vejam aqui, tem isso aqui, não se esqueçam, ó, precisamos fidelizar o cliente. Vender não é só vender e deixar o cliente embora, tem o chamado Pós-vendas. O pós-vendas é uma das coisas mais importantes do marketing na atualidade. Que é isso, eu ouço falar de, de pós-vendas desde quando eu era menino, estudante. Sim, mas cada vez mais o marketing, o pós-venda, tem sido fundamental. Aquele apoio que você dá ao seu cliente depois que ele faz as compras. E aí, comprou bem? Ficou satisfeito? Volte. Alguma dúvida, me chame. Vale a pena, inclusive, a empresa até fazer algum tipo de, de gasto, de esforço, para satisfazer o cliente. Sabe por quê, gente? Porque marketing é criar e manter clientes. Não é só criar vendas. Marketing é criar vendas e manter os clientes fazendo outras compras. Então a cabeça do pessoal de, de, de vendas né? pode ser trabalhada junto com você, que é o dono da empresa, ou você os seus sócios, trabalhando com a mentalidade de marketing, facilitando para que vendas também tenha uma parte de marketing uma parte de vendas. Se sua empresa é um pouco maior e você já tem um departamento de vendas e tem um departamento de marketing, seja cada um separado do outro fisicamente, organicamente, ou não, você tem um marketing e subordinado a marketing, você tem vendas. Bacana, sem problemas. Faça a mesma coisa, o pessoal de vendas precisa estar integrado com o pessoal de marketing. Eu preciso, você precisa, nós precisamos que eles conversem entre si. Que vendas traga para marketing todas as suas vivências, o seu dia a dia, as reclamações dos clientes, tudo aquilo que efetivamente possa ajudar a empresa a melhorar os seus produtos, a melhorar a sua comunicação, a melhorar o seu sistema de preço, o seu sistema, as suas formas de pagamento, tudo isso é de caráter fundamental. Então, você pode criar um, um, esse departamento de marketing com uma, duas, três pessoas, mas tomando cuidado para que quando você criar esse departamento... Você não deixe na, vir com ele, nascer com ele, vir com ele, aquela sementinha da discórdia de vendas. E também, o contrário é verdadeiro, né? Você não pode deixar que vendas domine o marketing. Ah, não, o importante é vendas, marketing, ó, depois eu te ouço, deixa eu sair para vender. Isso é muito comum de acontecer. O pessoal de vendas recebe o plano de marketing e engaveta o, o plano de marketing, porque ele não acredita ou ele não quer dar atenção a esse plano de marketing então é fundamental que esteja integrado então nós vamos ter na sua empresa aí faça um planejamento e um plano de marketing e o pessoal de vendas vai cuidar de fazer um plano de vendas que atenda aquilo que está sendo é, é, orientado no plano no plano de marketing então nós temos que ter dois planos o plano de vendas né, que é um plano que vai ser orientado pelo plano de marketing. É uma questão importante. Ah, mas esse, o meu, a minha empresa é pequena. Tudo bem, faça um plano de duas páginas, não tem problema. Mas você precisa ter um plano, você precisa ter um plano de marketing. Faz um planejamento, no planejamento chame todo mundo de vendas para discutir com você os caminhos que a empresa deve tomar, desenvolva o planejamento de marketing e o pessoal de vendas te apresenta, você, como dono da empresa, te apresenta é, o plano de vendas, as metas, tudo aquilo que vai fazer o plano de marketing se tornar uma coisa boa, uma coisa verdadeira, uma coisa que possa ser efetivamente é, é, atendida. Né? Então, eu tenho visto muitas empresas que, quando eu pergunto, vem cá, me mostra o seu plano de marketing, ele fala o quê? Está tudo bem, não tem problema. E o plano de vendas, hein? Quer dizer, o pessoal não tem ainda essa visão. Vai, vamos vendendo, enquanto tiver cliente, a gente vai comprando. Isso acontece em empresas boas, em empresas de porte médio. Em empresas de porte maior, de, de empresas de porte médio chegando para empresa de porte grande, você, você normalmente já tem o um departamento de marketing e tem subordinado a ele o departamento de vendas. Mas pode observar, faz o seguinte, acabando o programa aqui, senta lá com, com seus diretores e verifica o seguinte, vem cá, me conta aí, vamos discutir aqui, como é que está o relacionamento, tanto cultural, né, de relacionamento é, do dia a dia, quanto o relacionamento é, funcional, como é que está aí é, marketing, o que o marketing está preconizando, venda, se está é, participando, ou tá um, cada um para um lado, está né, naquele divórcio, você fala uma coisa, eu não estou nem aí para você, e você... É, é, faz outra coisa né então é, isso tem que ser trabalhado então eu também conheço empresas grandes que você tem lá a diretoria de marketing e tem o departamento de vendas e eles não conversam muito bem entre si não há uma harmonia Então é essa harmonia que eu preconizo aqui para vocês já encerrando aí o nosso programa né eu não sei se na verdade eu não sei se alguém fez aqui algum comentário deixa eu ver aqui tá tranquilo, é, então, o que, que acontece? É, as pessoas né, que gerenciam marketing, que gerenciam vendas, elas têm, precisam tomar a iniciativa de sentarem de se assentarem e discutirem. Né, cada um ao seu modo de pensar e procurar ali fazer uma integração desses pensamentos. Qual que é o benefício disso? A empresa vai crescer, os clientes vão ser melhores atendidos, você vai conseguir que a empresa tenha um futuro também, mais garantido, que ele possa entender melhor o que vai acontecer no futuro, sem também deixar de dar todo o apoio às equipes de vendas que cuidam do presente, que cuidam do, de vender e de é, angariar e de fazer com que os clientes continuem sendo clientes de longo prazo da empresa. Então, gente, para finalizar o nosso programa de hoje, fica aí a, a dica, né? Vamos fazer o seguinte, vamos avaliar, e se não tiver da forma mais adequada, como a gente comentou aqui, vamos começar a fazer um trabalho de integração das, das funções, das ideias, né? fazer uma integração entre marketing e vendas, para que a sua empresa tenha ainda mais sucesso. Combinado, pessoal? Eu deixo aqui um super abraço para vocês. Prazer muito grande bater esse papo aí com vocês. Tá? façam os contatos aqui que eu passei para vocês aí no início do programa, e quem está assistindo aí o programa agora, é, em, através de gravação, façam aí, o, o, o, dê um toque, né, aí no, no, no, pelo Facebook, pelo Instagram, nós estamos aqui, como eu já disse para vocês, 24 horas de marketing, 24 horas falando de marketing, combinado, pessoal? Um super abraço para vocês, Hasta la vista, até a próxima semana. Fiquem com Deus, super abraço e uma semana, um resto de semana maravilhoso para todos vocês, com muita união entre marketing e vendas. Tchau, tchau, até lá.